Fala, player! Beleza? Willzer aqui. Player, hoje eu trago algumas dicas importantes dos cuidados que você deve ter com o seu PlayStation 4, porque com certeza você sou muito para ganhar o seu dinheiro e comprar né, o seu console que vale 2 mil, 3 mil reais. E se não foi você que comprou, se foi você que ganhou o console, também é importante porque você quer prezar quem deu esse presente para você. Então aqui essas dicas são dicas muito úteis para você conservar né, e manter o seu Playstation 4 fora de perigo. Beleza? Vamos lá? A primeira dica, player, é a respeito do drive do Playstation 4. Apesar de muitos já adotarem os jogos digitais hoje em dia, ainda utilizamos muito o leitor do disco do Playstation 4 para filmes, jogos, enfim... É super natural, né? Obviamente ele está lá para a gente utilizar. Como não existe aquela bandeja da época do Playstation 2 ou aquela tampa né, que você abria e, e, e tinha um leitor ali, exposto, que dava vontade de meter o Você dedo naquele ir. leitor ali. Os consoles atuais possuem um drive com um alimentador automático para puxar e ejetar o disco automaticamente. O ponto é, nunca force o disco para entrar e nunca puxe o disco antes do próprio console expulsá-lo totalmente. Forçando o drive manualmente, de alguma forma pode bagunçar o seu motor e fazer com que o disco nunca mais saia ou simplesmente ele não puxe mais os discos, tá? Então, isso pode causar alguns sérios problemas ali nesse motor. Então, nunca faça isso. Beleza? A segunda dica aqui, Player, é sobre transportar o PlayStation 4. Principalmente, se você tiver que transportar o seu PlayStation 4 com um disco dentro. Nunca faça isso. Sempre que você precisar ir para algum lugar, viajar, colocar ele dentro de uma bolsa, colocar ele de ponta cabeça, né? Fazer qualquer tipo de coisa que ele não fique em uma posição estável, corre um sério risco do disco que tá lá dentro se soltar e se isso acontecer cara é um problema você possivelmente vai ter que levar para assistência abrir o console para retirar esse disco ali e torcer para que não tenha danificado nenhuma outra parte ali dentro como leitor ótico ou esse tipo de coisa então se você tiver que transportar o seu PlayStation mudar ele de posição sempre e o disco do leitor beleza Terceira dica, player. Ejetando o disco enquanto joga. Sei que quando a gente quer trocar de jogo, muitas vezes a gente aperta o eject sem querer. Isso acaba... Isso é de forma instintiva até. Há relatos de pessoas que ao retirarem o jogo enquanto o jogo estava rodando ou principalmente fazendo loading, acabaram corrompendo os saves dos jogos, né, e até os dados dos jogos, inclusive. E para voltar ao normal, você tem que deletar o jogo, reinstalar tudo de novo, se não tiver nenhum problema mais grave. E esse, pro... esse problema mais grave pode ser até no leitor, que ele foi interrompido de forma abrupta, e isso pode gerar algum dano ali, então fique atento. Ainda sobre o leitor de disco player, a quarta dica é de você inserir no seu drive de disco, no seu leitor de disco ali, discos não suportados pelo console. Ou seja, quem nunca ficou curioso para saber o que acontece quando você coloca um jogo de Playstation 1, de Playstation 2, de Xbox no Playstation 4? É, eu também já tive essa curiosidade. Mas isso pode afetar diretamente a sua unidade de disco, porque ele fica lendo um disco de forma desnecessária, ele não consegue entender. Isso pode também causar danos ali no leitor a longo prazo, tá? Então fique atento também a essa dica aí. Na quinta dica, Pierre, eu quero dar uma dica aí sobre destravamento. Destravar o console sempre parece ser legal, ter centenas de jogos grátis ali para você jogar... A gente se sente até um hacker na realidade, né, rodando jogos, por exemplo, de Nintendo, num console que custa 2.500 reais. A menos que você tenha dois Playstation 4, talvez não valha a pena você destravar o seu console. Além de hoje ter muitos jogos gratuitos como Fortnite, Warzone, Apex Legends, enfim, entre outros, jogar partidas online com seus amigos e fazer novas amizades são as coisas mais divertidas dessa geração, praticamente. É lógico que todo mundo também joga um jogo de campanha, né, como The Last of Us, The Last of Us 2, por exemplo. Destravando o seu console, você não conseguirá jogar online de forma 100% segura, além de correr risco de sua conta ser banida permanentemente. Imagine perder todos aqueles jogos, os saves, que você adquiriu na sua conta né além disso sem o conhecimento você pode perder completamente seu console brincando ele né? travando ele definitivamente permanentemente e não conseguindo voltar às configurações de fábrica e aí você vai ter um praticamente um peso de papel ali e pode ser um baita prejuízo a sexta dica aqui player é sobre excluir alguns arquivos do seu Playstation Cuidado a sair excluindo tudo quanto é dado, tudo quanto é jogo do seu console. Eu sei que é angustiante não ter espaço para colocar mais um jogo no HD, mas sair excluindo tudo pode dar ruim. Um usuário do Reddit, com o nick de Gold31, estava limpando coisas do seu PlayStation 4 e deletou uma pasta aparentemente desnecessária. Essa pasta, por acaso, continha arquivos de todos os seus jogos baseados em mídia física e packs para esses jogos. Um monte de espaço foi liberado, obviamente, mas ele teve que instalar tudo, tudo, tudo novamente sem contar as coisas que ele perdeu. Então tenha muito cuidado, na hora de você, de você desinstalar, entre somente ali na tela do jogo que você quer desinstalar, aperte botões opções e siga aquele passo a passo ali, para você não ter problema de escolher alguma coisa que não deve. Dica 7 player jogando enquanto tá caindo um temporal, vamos dizer assim. Se você não sabe, o Brasil hoje é um país com maior índice de quedas de raio do mundo. Por ano por aqui, Cai em mais de 77 milhões de raios. Player. Pois é. Então, quando estiver caindo aquele temporal onde você mora, que o seu PlayStation 4 de forma correta e tire o fuzil da tomada, porque a chance dele receber uma descarga elétrica e causar algum tipo de problema. É grande tá pode acontecer os problemas que podem ocorrer são fritar o circuito simplesmente isso corromper alguns arquivos e até a placa do console simplesmente queimar o console por inteiro mas e quando eu não tiver em casa o que eu posso fazer geralmente que o que eu faço hoje que eu recomendo até porque eu já passei por essa experiência é você ter um estabilizador ou um filtro de linha ele acaba estabilizando essa descarga que acontece proveniente do raio Nestes cenários, o risco de danificar o console é muito, mas muito, muito menor. Eu já passei por isso, eu já perdi um Xbox One, porque eu nunca tirava da tomada onde um eu tava jogando, caiu um raio, acabou a energia, quando eu fui tentar ligar de novo o console, perdeu, tá? Então fiquem atentos aí, e essa é uma dica muito importante, player. A oitava dica, Player, é super aquecimento. O PlayStation 4 não é só um videogame, né? Ele é um centro de entretenimento para toda a família. Geralmente ele fica na sala, ele fica perto de diversos outros equipamentos, como o roteador, como o modem, né? A net, a virtual, a TV por assinatura, a própria televisão também gera calor. Então, nunca coloque nada em cima do seu console. Certifique-se que o lugar onde você coloca o seu console ele tem uma boa entrada de ar, uma boa saída, uma boa circulação de ar, porque o Playstation 4 por si só, ele já tem um problema de superaquecimento, tá? É normal do console, é um problema de arquitetura do console. Ele pode chegar até 80 graus, então, se você conseguir manter o seu console um pouco afastado de outros equipamentos que, que transmitem calor vai aumentar a vida útil do seu console e vai fazer com que você se preocupe muito menos com eles. Principalmente agora que a gente é final de geração e tem muitos jogos que... Levam a capacidade do console ao máximo Certifique-se sim De você ter um lugar adequado Para colocar seu Playstation 4 né? Coloque ele em cima de uma superfície lisa né? Se você puder suspender ele Também é bacana Que não obstrua nada na traseira, nada nas laterais Para que todo o ar circule Normalmente, porque já é normal Ele esquentar, se você obstruir Você pode simplesmente queimar o seu console Dica número 9 Player, cuidado com o HD externo Seguindo a linha do superaquecimento, um dos problemas dessa geração é o tamanho dos jogos e a baixa capacidade de armazenamento dos consoles. Com o tempo, isso ficou provado. E isso acaba fazendo com que seja quase obrigatório você ter um HD externo para aumentar o espaço, instalar mais jogos, atualizar jogos, at atualização do próprio console, tá? Esses dias eu tava baixando uma atualização de Warzone de 50GB, então quer dizer, então nunca, qual que é a dica aqui player? Nunca deixe o seu HD externo em cima ou atrás do seu Playstation 4, nunca, a temperatura do Playstation 4 pode chegar até 80 graus, uma água lá começa a ferver a partir de 100 graus, para você ter uma ideia, e deixar o seu HD ali, Durante um dia não vai fazer diferença, mas algumas horas, alguns dias, né, o uso contínuo dele lá atrás, muito próximo do PlayStation 4, pode fazer que isso acarrete na em algum problema da HD. Isso aconteceu comigo no meu Xbox One, coloquei o Xbox no, no quarto da minha filha, minha, minha filha não tirava, eu não percebi, quando fui ver o, o HD tinha parado de funcionar. Então é uma dica muito importante, tá? Não só o HD, mas outros equipamentos que estejam atrás do Playstation, como foi na dica anterior, para que você deixe livre, né? E você também não corra o risco aí de perder o seu HD. Dica 10, player, a atualização de firmware. Acredito que muitas pessoas saibam disso, o que mais vem acontecendo na realidade nessa geração, essa geração do Playstation 4 e agora a PlayStation 5 são as constantes atualizações de firmware, né? Do, do, do sistema operacional do console. Sei que muitas vezes na hora que queremos jogar aparece aquela atualização que pode demorar alguns minutos e até horas, dependendo da sua, da, da sua velocidade de internet. E a vontade é de cancelar ou interromper a atualização. Mas cuidado! Durante a atualização, qualquer interferência pode estourar uma tragédia. Nunca desliga, nunca desligue o seu console enquanto ele estiver atualizando. O seu console pode até corromper alguns arquivos importantes. Com sorte, se você levar no técnico, talvez ele consiga ressuscitar o seu Playstation 4. Outra coisa, certifique-se também de que a tomada esteja bem encaixada, que não vai ter ninguém passando perto de um fio que corra algum risco de esbarrar nesse momento. E como comentei anteriormente, nunca jogue quando tiver uma tempestade próxima ou alguns raios caindo ali que você pode ter esse tipo de problema. Então, players, espero que você tenha curtido essas dicas e que essas dicas realmente façam a diferença aí em você manter o seu Playstation 4 sempre seguro, né? E sempre funcionando da melhor forma possível. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. A gente faz um trabalho bem grande aqui para tentar trazer vídeos bem bacanas aí que contribuam a comunidade. Então, o seu like, o seu feedback, o seu compartilhamento é muito importante. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu e fui!